Barril mais adesivado de Piracicaba e região é meu. E aí, juventude? Juventude pseudo-comunista, igual falaram. Tomando uma mais de uma vez. Tomando uma. Isso aí. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. Então, lógico que o Luiz veio aqui, né? Eu não vou perder a oportunidade, nós vamos gravar o máximo de vídeo que a gente conseguir, porque é muito bom ficar só assistindo, bebendo enquanto os caras trabalham. Então, Luiz, seja bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade. Se dá o um recado, os caras têm que assistir os outros É isso aí. Mais uma vez, ó, Você, esse é o terceiro vídeo, então, se você não assistiu os dois primeiros, assista lá. O primeiro é legal que dá um overview, Sobre o Power Query Pra você conseguir acompanhar Não perder o seu sino E vamos prosseguir aqui Não mescle célula Toque a vinheta E vamos embora Isso aí Bom então olha só, Botão, eu tenho aqui arquivos. Então se eu tenho, na verdade o Benito vai me matar ouvindo eu falar arquivo. Pastas de trabalho. Ah, ele tem essa frescura, Ele né? tem, ele tem. Eu, eu, eu falo arquivo de vez em quando, é um vício. Excel é pasta de trabalho. Você falar arquivo perto do Benito, ele te mata. E mondial é o quê? Mondial. <risos> pra mim é marca de eletrodoméstico. Lá, já já vem o latim rústico aí. É, ele é demais. Demais. Olha só, eu tenho uma planilha aqui, deixa eu voltar nessa aqui, onde cada pessoa, os vendedores lá da empresa, cada um trabalha numa cidade, os representantes comerciais e cada um faz a venda e cada um tem a sua planilha. Todas então, na mesma estrutura. Todas na mesma estrutura, muito Beleza. bem observado. E aí eu tenho essas planilhas todas e eu quero saber como é que foi o dia, como é que foram as vendas agrupadas. A gente não precisa ficar abrindo aquele cor no job de abrir uma por uma, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, nada disso. Nós vamos fazer isso via Power Query e é muito fácil de fazer. Fazer isso lá no Power Query. Estou com o nosso amigo Power Query aberto aqui. Vamos lá então. Guia dados. Primeira coisa que a gente tem que fazer, Botão, uhum. a gente tem que importar um arquivo. Vamos dar um exemplo para ele. Pasta de trabalho, não Boa! Arquivo. Pasta de trabalho. O Benito já vai me xingar duas é, vezes. É, eu tô ligeiro agora. Então, ó, pasta de trabalho. É que o, a própria Microsoft às vezes ela. Te sacaneia. É, tem lugar que é arquivo, tem lugar que é pasta de trabalho. Pasta de trabalho. É, vou abrir aqui uma, uma planilha, qualquer é delas. Andradas. Vou clicar aqui em importar, tá? Eu vou fazer de um método aqui pra gente. Caso a gente queira mudar um pouco o, o, o tipo de tratamento de dados, então vou clicar aqui em tabela, tabela 1, né? E eu tenho aqui todos os dados que eu tenho naquela planilha, a gente pode ver aqui a cidade Andradas, certo? Certo. Vou clicar aqui em editar, a gente nunca clica no carregar para ir direto lá, sempre dá uma olhada. E aí vamos então pensar no seguinte, eu tenho alguma coluna aqui que não me interessa. Então a coluna da comissão, que nesse momento, não me interessa. Foda-se. Foda-se. Botão direito, remover. Pronto. Fiz um tratamento de dados, podia ter feito outras coisas, mas fiz isso, é isso que eu queria fazer nesse momento. Beleza. E aqui eu tenho agora é um modelo de como eu quero que seja essa busca. Eu vou salvar aqui. Ou seja, isso não de novo, não está mexendo na base original. Se você quisesse arrancar toda essa bosta, largar só produto ali, você pode. Posso, tranquilamente. Muito bom. Certo? Vou vir aqui e vou chamar isso aqui então de modelo. Modelo. Então, essa planilha aqui é a minha planilha modelo. Entendeu, Ju? Certo? E agora é o seguinte. Já já eu vou voltar nela aqui. Agora a gente vai fazer uma outra conexão. E agora a gente vai em nova fonte de dados. Aqui. Ah, é tá o arquivo lá. Arquivo. Tá vendo? E pasta. Agora eu vou falar para ele. Power leia para mim uma pasta de um, de um diretório. Ah, que vai estar tá todos os arquivos lá. Que vai estar tá todos os arquivos. Eu vou vir aqui. Então eu vou colocar lá na aula, na, na área de trabalho. que leitura de pastas. Cidades. Eu vou falar para ele: leia para mim então o que eu tenho nessa pasta, não é pasta de trabalho. Então ele vai trazer aqui todos os arquivos que eu tenho naquela pasta, eu vou clicar no editar. Certo? Bom, aqui eu tenho muita informação. Eu tenho informações da, do último acesso a, a esse arquivo. Tenho muita coisa que não me interessa. Na verdade, aqui o que me interessa é isso aqui, ó. O name, que é o nome do arquivo. E aqui, diferente dos outros, que eu, lá eu falei de, remove essa coluna, aqui eu vou clicar aqui, ó, remover outras colunas. Se vier 50 mais. Vai preservar só essa, irmão. Essa. essa é a coluna que me interessa. Nossa, deu uma gaguejada agora braba, hein? <risos> é a 18a? Ah, é. Cara, se não, hoje vai ser. <risos> então, olha lá. Eu tenho aqui então, ó, cidade. Todas as cidades listadas e aqui no modelo, aquele exemplo. Agora o que eu vou fazer com esse modelo? Eu vou transformá-lo em uma função e eu vou trazer ele como um parâmetro. Já já você vai entender, vai ficar mais fácil. Vou lá então em editor avançado. Aqui. Aqui, se você observar, a gente tem o caminho. Que você falou, inclusive, no primeiro vídeo. Então, se você está em dúvida, acesse. Isso mesmo. você entender um pouquinho mais sobre o editora é o lance do rugby, né? Exatamente. Então, aqui eu tenho, olha só. tô falando pro Excel. para Excel. hora do remédio, alguma coisa? É, Véia é uma bosta. Né? <risos> Eu, tô, eu tenho aqui o caminho desse arquivo de Andradas, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável, eu vou falar pra ele o seguinte, ó. Eu quero criar uma variável, vou abrir o um parênteses aqui, vou colocar cidade, opa, cidade as text. É um texto e eu tenho que finalizar essa variável sempre com <risos> Primeira igual Primeira coisa maior. que tem que ter uma noçãozinha de inglês, né? É. No mínimo. É, mas linguagem de programação né, é sempre padronizado cara, em inglês. Cara, eu não entendo porra nenhuma de programação, Juliano. Olha só, eu falei pra ele que eu vou usar uma variável chamada, que ela é um texto, a variável chama cidade. E agora aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar o nome dessa cidade aqui, que eu trouxe aqui um exemplo da cidade de Andradas. Eu vou deletar aqui, certo? certo? E eu vou concatenar e de dupla sertaneja, certo? Com o quê? Cidade. Eu tô falando pra ele o seguinte, transforma isso pra mim num parâmetro. Algo variável, algo que vai ser imputado, certo? Vou clicar então em concluído. Olha só o que ele fez. Ele transformou isso pra mim num parâmetro. Nossa mãe tá? do céu. Aquele modelo bonitinho, ele transformou num parâmetro. O que que é legal disso aqui? Se eu colocar aqui andradas.xls Vai dar uma ali, Rafael Rabaquinho é vai invocar o Super Saiyajin. Vou Sairinho. invocar, nós vamos invocar um beijo agora. Beijo para Rafael Rabaquinho, é isso a propósito. Aí, o Rafael Rabaquinho Skywalker, ele é da família... Ah, é? Jedi, é. Vou clicar em invocar, olha lá que ele trouxe para mim, Andradas. Se eu voltar lá e colocar outra cidade, Curitiba, vou clicar no invocar, ele trouxe para mim cidade de Curitiba. Então, se eu quiser fazer isso de maneira manual, já está funcionando. Vou clicar aqui, vou excluir essas duas consultas que acabamos de fazer, que não me interessa, foram só para exemplos. E agora, olha o que eu vou fazer, eu tenho todas essas cidades aqui, certo? Beleza eu vou vir aqui em adicionar coluna, invocar função personalizada. Isso aí, é do demônio. É, é o capirota agindo Agora nesse botão. que esse ano, lá no fundo, Vixe. a morcega, ela curtiu. Ela curtiu. Ah, ela viu. Essa aí curtiu. Invocar, função personalizada. E aí ele vai falar qual o nome que você quer deixar aqui. Eu, por enquanto, esse nome é indiferente. Eu vou chamar a função modelo. Olha a nossa função modelo aqui. Entendeu? E aí, qual campos que eu tenho lá, né? No caso de tabela. Eu tenho só um nome, que é aqui, ó. Name. name. Então, vou deixar name e vou dar um ok. Nesse momento, ele trouxe para mim uma tabela dentro de cada uma de cada um desses campos. Então, ele vai invocar uma tabela para não. Um. É, isso aqui é um negócio que é muito louco. O usuário de Excel precisa mudar um pouco os paradigmas. Porque lá no Excel, hum, é impossível você falar que dentro de uma célula você tem uma tabela inteira. Aqui, dentro disso aqui, que a gente nem pode chamar de célula, é um, né? Mas dentro disso aqui, ó, eu tenho uma tabela inteira. Que está sendo pré-visualizado embaixo ali. Pré-visualizado você... aqui embaixo, exatamente. Olha lá, cliquei na de Belém, tá a cidade de Belém. Ó, Belo Horizonte, Belo Horizonte. Então, eu tenho as tabelas inteiras, mas você isso Você aqui... falou um negócio que é importante, né, cara? Sim. É outro lance de é... organização do bagulho. É outra coisa. né? exatamente. O cara tem que dar uma abridinha na cabeça, isso. que é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exato. Perfeito. Não, não é o lance lá linha e coluna, batalha naval, é outra pegada. É isso aí. Isso é muito importante Muito o cara importante. Saber. Então, senão, não, se vir com a mentalidade de clicar aqui por uma soma, já era. É fudeu. É diferente. Fica no Excel. Isso aí. Olha só, agora eu tenho essas tabelas aqui, mas não me interessa ter uma tabela aqui. Eu quero ver os dados. E eu tenho esse botãozinho aqui, ó, que eu posso clicar nele e expandir essas tabelas. E aqui ele vai falar quais campos que você quer expandir dessa tabela. Eu quero todos. E eu vou desmarcar só essa opção aqui, que ele fala usar o nome da coluna é, original com prefixo. Porque ele, senão ele vai ficar modelo, ponto, não sei o que lá. Ele vai ficar o nome do entendeu, campo entendeu. como quero. Vou desmarcar isso aqui e vou clicar no OK e pronto. Todos os arquivos já estão carregados. Olha aqui, primeiro arquivo de Andradas. Vamos descer mais um pouquinho Que coisa linda, Juliana Belém, certo? Todos os arquivos carregados. E qual que é a vantagem de fazer isso? Vou clicar aqui agora no fechar e carregar. Fechar e carregar, para. Opa, vamos esperar ele carregar aqui, ó. Pronto. Estou com todos os arquivos aqui. Podia até ter deletado essa coluna do nome da, do arquivo, né? Da pasta de trabalho. Mas não, não deletei. Estão aqui as informações. Qual que é a vantagem disso aqui? Eu tenho esses arquivos carregados. Todos eu tenho aqui no momento, ó. 5.149 linhas. E aí amanhã entrou um vendedor novo lá na empresa. Está aqui, ó. Olha só, ó. Eu faço Falei então que eu carreguei aquelas pastas de trabalho aqui e eu tenho aqui mais outras cidades. Então, ó, Belo Horizonte, eu vou clicar aqui, vou copiar essa cidade aqui. Ah, que vai atualizar automático. É, opa, na verdade já estava Belo Horizonte aqui. Eu já tinha já tinha estragado essa é, mas Deu para entender. Deu para né, entender. Né, deu para entender. Se você tá com uma cidade que não tá na hora que você, a partir do momento que você copia ela de uma outra pasta para a pasta raiz que você está fazendo a análise, ela vai rastrear. Ela tudo vai atualizar. é. Então aqui ó, vou clicar em atualizar. Ele já foi lá, ó, já carregou todas as pastas de trabalho para mim. Estão todos arquivos juntos, Muito bom, isso é muito bom, facilita muito. Isso é muito bom. legal, muito simples de fazer e pode resolver muitos problemas. Muito bom. Tem gente que usa aquele botão de compartilhar passo de trabalho, né, que, que usa várias pessoas no mesmo, no mesmo, ao mesmo tempo, né, editando. Eu não gosto muito daquela funcionalidade, antigamente ela dava muito problema e assim é uma maneira que você fala, cada um usa a sua parte de trabalho e a gente junta. Muito bom. E, resolvido. É isso aí, certo? Luizão. Obrigado, vamos fazer o encerramento. Vamos. Mas eu acho que o mais importante disso, a gente acabou até falando, é que você mostrou do Power Query, certo? Isso. Eu acho que o grande lance é: ele é, funciona integrado com o Excel. Sim. Né? Antes era um suplemento, agora ele já é nativo. Totalmente. E uma coisa que outros caras que vieram aqui, que foi o, o Planilheiros, o, a é Karine Rui. também. Boa o Amão da Porra. O Amão da Porra, o cara mais ah. lindo do mundo. O Rui, Rui sentou aqui? é, então, não, é que não. Ele é. sentou, sentou aqui, nessa cadeira? Nessa cadeira. Ai, meu Deus. É que você tá ligado que não é muito difícil ele ser o cara mais bonito do mundo. Não, sério, tô, tô tudo muito feio, né? Você, né? Só tem negro que pegou fogo apagar com chave de fenda. <risos> Verdade é verdade, tão ruim. Tá, é lógico que você é o mais bonito, porque só tem feio. Caramba, né? é, Além é de, do Benito. É, então, o que, que eu tava falando? Perdi. Você tava falando do Power Query. Isso, que, que, que, que assim, na verdade, se você acha difícil esse tipo de coisa, o Query, o Pivot, isso aí que foram meio que deram Original, origem ao BI. Power BI, exatamente. BI, então, se exatamente. você não, não já falando, nossa, que bosta, que difícil, não quero, o Fio, fica naquelas planilhinhas toscas que você faz. Nem a célula. Começar, é, nem vai aprender Power BI, que é mais ou menos a Sabe? mesma você faz, ó, você abre uma planilha nova. Pra você aí que tá achando que é muito trabalhoso, você vai aqui, ó, seleciona todas as células. Pinta de branco? E mescla a célula. Isso. Fica com uma célula mesclada. Isso, seu Certo? Animal. E aí você trabalha nessa planilha. E, e, e então... <risos> Não, mas não é Porque o nego fala assim Ai, ah, mas é muito difícil Então fica na sua zona de conforto, né? Porque o que? Aprender dói, Juliana Pra ela sair do Word Pra ir pro Excel Pra fazer uma tabela Foi seis meses Caramba, É hein? foda É legal é... você falar isso, Botão Porque às vezes o pessoal Fala pra gente assim Nossa, vocês são foda, Vocês estudam não sei o que Vocês sabem muita coisa Mas não sabem que a gente estuda pra caramba É que o primeiro Entendeu? passo É não ser vagabundo A primeira coisa que você tem que fazer É parar de ser vagabundo Que as coisas não caem do céu, meu É isso aí Não adianta É isso aí e estudar pra caramba O que é isso? A gente é beleza, senta no pudim. Vai, é, desculpa. Bom, então o que eu falo agora? Ah, entra acabou. no site lá, Isso, contrato de serviço, tem aula, vai ter o livro do Power BI, assiste os outros vídeos, entra xingo benito <risos> se quiser. <risos> Ele já encerrou pra mim, mas é isso aí Entra lá no site, consultoriaexcelencia.com.br A nossa empresa, consultoria, treinamentos, Power BI Excel Canal, youtube.com, mais planilhas Tem sempre uma novidade lá A gente também gosta de vídeos engraçados, né? Porque aprender, eu acho que tem que ser uma coisa leve Acho que a pessoa já vai procurar um vídeo Já tem que ser uma coisa suave Então a gente também gosta bastante disso nos nossos vídeos Como é que é, Juliana? Dando risada, entra mais fácil, né? É. O que que deixaram o conteúdo lá? Deixaram o um comentário assim, ó, como é? Quando você entra mais fácil, eu tô Caramba, velho. Ah, um beijo pra vocês, Luizão. Obrigado de novo. Valeu, obrigadão, viu? Da próxima você vem pra gente beber. Um beijo pras suas filhas que estão com saudade de você. Ó, vem Tchau. Porque... <risos>